Você sabia que cada vez mais as pessoas optam por almoçar comida mais natural, mesmo trabalhando o dia todo fora e sem ter tempo de cozinhar? Sabe como elas fazem isso? Comprando uma pronta. <risos> Eu sou Josiane Amorim, sejam bem-vindos ao canal mais empreendedor do Brasil. Não esqueça de dar like nesse vídeo, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal e ative também o sininho que é para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? E gente, não esqueça de me seguir nas redes sociais do clube que é arroba CB Empreendedor. A gente tem o Face, o Instagram, o site e o grupo no Facebook que já passou de 40 mil pessoas. Fique de olho também na nossa comunidade. Eu posto coisas bem importantes lá, tá, sobre o canal e sobre o conteúdo. E é lá também que eu pergunto pra vocês que tipo de assunto que vocês querem. Se vocês querem que eu faça mais live, né, ou vlog, coisas desse tipo, tá bom? E não esqueça de seguir o clube no Instagram. Eu já tô começando a postar coisas bem legais lá. Dicas bem rápidas, né, que só posto no Instagram. É CBempreendedor. Não vai perder, hein, o story está ficando bem legal. Olha, eu não gosto muito de ficar fazendo propaganda, mas... Eu eu preciso lembrar que agora nós temos consultoria aqui no canal. Então, se você precisa de ajuda para montar a sua empresa, entre em contato com a gente, que um consultor ele vai analisar né, o seu e-mail e vai te passar valores, tá? E olha, olha a novidade. Logo, eu vou lançar o nosso e-book 50 formas de empreender. Ele vai ser bem baratinho, viu? Esse e-book vai ser um compilado de negócios que eu falei aqui, mas vai ter bônus, né? algumas dicas, informações que não foram passadas nos vídeos. Quando tiver disponível, procure o link no card né, aqui em cima ou no box de informações, tá bom? Dos vídeos. Pode procurar agora mesmo porque vai que esse vídeo aqui foi gravado antes do livro do livro já tá disponível, né? Veja aqui em cima, de repente já tá disponível e você já pode comprar. Eu preciso de vocês em me ajudando com esse ebook aí que é para poder melhorar o canal aqui para vocês cada vez mais. Espero todos vocês inscritos, tá bom? Olha, não é novidade que o consumo diário de marmita ou comida Comida pronta se tornou um hábito e cresce cada vez mais. Os marmitecs, eles não eram tão aceitos assim, porque davam uma falsa impressão de coisa de gente com pouco poder aquisitivo. Mas isso vem mudando bem forte. Ainda bem, né? Porque eu não sei quem foi a pessoa ou a mentalidade que criou essa informação. É ridícula. Nada mais gostoso do que uma comidinha caseira. As marmitas, elas estão cada vez mais gostosas, suculentas, saudáveis e bem bonitas. Tem marmita com embalagem de plástico para micro-ondas, embalagens de vidro retornáveis, a coisa está cada vez mais interessante, hein? <risos> e muitas vezes as pessoas não pedem somente a marmita, né, para o almoço, no trabalho, elas já pedem até o jantar, afinal de contas, né, tanta correria que quando chegam em casa as pessoas querem descansar e aproveitar o convívio com os filhos, ao invés de cozinharem, né? E uma grande vantagem da marmita, aos olhos de quem as consome, é que os ingredientes eles são completamente saudáveis, sem adição de qualquer propriedade que estufe o estômago. Outra vantagem é que normalmente as marmitas são mais baratas que restaurante. Mesmo por quilo, viu? E na atual situação econômica em que a gente vive, economia é sempre bem-vinda, né? <risos> sem contar que a pessoa recebe a marmita onde ela estiver. Não precisa se deslocar. Pegar carro, enfrentar trânsito, buscar estacionamento, aquela chatice né, do dia a dia. E fazer isso todo santo dia estressa e cansa muito quem trabalha diariamente. E a gente não pode esquecer a economia em não precisar montar um restaurante, né? Com gastos, com mobiliário. Eu acho que só isso já vale a pena. Você pensar numa empresa de marmitas. O setor de refeições coletivas, ele movimenta 12,5 bilhões por ano. E a maioria dos consumidores estão em, em regiões onde a concentração de escritórios, lojas e comércios no geral são bem grandes. A sua localização ela não vai fazer tanta diferença, porém precisa organizar a logística de entrega. Fique atento à legislação para trabalhar com alimentação. Como eu sempre falo, lidar com comida é muito sério. Você pode fabricar as marmitas em casa, porém precisa seguir algumas regras aí para fazer a sua empresa funcionar bem. Lugar para preparar alimento quente e frio, depósito de alimentos que precisam ser né, independentes para não correr risco de contaminação. A cozinha ela deve ser limpa, arejada e organizada, mesmo a sujeira acumulada. viu? Porque a sujeira acumulada propicia a multiplicação de micróbios. Colocar tela nas janelas ajuda a proibir a entrada de insetos e os objetos que você não vai utilizar naquele momento devem ser guardados. E quando você cozinha, procure deixar à vista somente aquilo que você vai usar naquele momento. O restante você deixa guardado e vai pegando conforme necessário. Não deixe resto de produto como cascas ou sementes misturados na mesa enquanto você cozinha. Vá separando e jogando o que precisa ser jogado. E você nunca deve esquecer de prender os cabelos e usar a toca, viu? Existem equipamentos e utensílios que facilitam a sua vida no preparo de alimentos. Vamos conhecer alguns? Fogão industrial, seis bocas, freezer horizontal, multiprocessador de alimentos, cortador de frios, extrator de sucos e industriais, forno de micro-ondas, liquidificador industrial, geladeira e marmiteiro. E não esqueça os equipamentos de escritório, tá? Telefone, aparelho de fax, computador e impressora. A temperatura de armazenagem, ela deve estar regular, ela deve estar regulada para que os alimentos quentes fiquem acima de 60 graus e os alimentos frios abaixo de 5 graus. Existe uma grande variedade de fornecedores, tá? É importante você realizar uma pesquisa e montar um cadastro deles. Já no caso de frutas, verduras e legumes, fique de olho nas épocas desses alimentos. Fique atento aos preços dos supermercados. Às vezes, o valor é menor que nos distribuidores. E como comprar? Uhum. Bom, as folhas podem ser diárias. Frutas e legumes em dias alternados. Produtos não perecíveis ou congelados podem ser comprados em prazos mais elásticos. E como eu falei há pouco, a venda de produtos alimentícios é uma prática que requer muitos cuidados, porque os alimentos eles são grandes fontes de contaminação e pode prejudicar a saúde do consumidor. É imprescindível que você conheça a legislação de alimentos e as boas práticas da fabricação. Vamos para algumas dicas valiosas, então? Guarde bem elas, tá? Precisa ter um cuidado intenso com a reutilização de alimentos. Com relação à validade, depende de diversos fatores. Tipo de matéria-prima utilizada, reações de decomposição, que ocorrem naturalmente nos alimentos procedência dos produtos prazo de validade armazenamento da matéria-prima antes e depois da compra transporte dos produtos condições de higiene e manipulação da matéria-prima na cozinha higienização do local dos utensílios e da superfície utilizada para fabricar as marmitas armazenamento dos pratos prontos e transporte dos alimentos então tem que ficar de olho nisso tudo e sobre as etapas de como fazer fazer? Vamos conhecer um pouquinho? Bom, primeiro você vai preparar os ingredientes. Os alimentos crus você precisa selecionar retirando as folhas estragadas. Lava em água corrente né, os vegetais folhosos, folha a folha e os legumes um a um e colocar de molho por 10 minutos em água clorada. Depois enxaguar muito bem em água corrente várias vezes. Cortar e manter refrigerado até a montagem. Olha só que simples, que bonito! <risos> Preparação dos pratos. Lava as mãos antes, de, antes e depois de manipular alimentos crus, né? Utilizar temperaturas superiores a 70 graus para os alimentos cozidos, evitar o contato de alimento cru com o alimento cozido, não deixar alimento congelado e refrigerado fora do freezer ou da geladeira por muito tempo, porque pode estragar. Sobre o armazenamento de ingredientes né, que sobraram, vejo que você precisa congelar, refrigerar ou armazenar para reutilizar na próxima leva, né? E com relação ao investimento. Depende do porte do teu atendimento. Mas eu vou passar valores dos equipamentos considerando equipamentos industriais, mas nada impede de você começar na cozinha aí da sua casa. Fogão industrial seis bocas, R$ 3.000,00 freezer horizontal, R$ 2.000,00 multiprocessador de alimentos, R$ 1.500,00 cortador de frios, R$ 2.000,00 forno de micro-ondas, R$ 500,00, liquidificador industrial, R$ 500,00 também, geladeira, R$ 500, marmiteiros, mil reais. Aí tem o telefone, aparelho de fax, micro-ondas, é, é, computador, impressora, uma média aí de seis mil, tá? Agregar valor, ele sempre vai te trazer alguma forma de visibilidade. E nesse caso, você pode trabalhar com diversos fatores. Ah, por exemplo, receitas exclusivas semanais, convênio com empresas, pratos congelados que você pode vender em supermercado ou panificadora, marmitas personalizadas com decoração infantil temperos diferentes e se você tiver mais alguma ideia legal deixa aqui pra mim nos comentários em <risos> para você divulgar o ideal é montar uma rede social tirar fotos bonitas dos pratos fazer publicação patrocinada segmentando o seu público tá fazer folder distribuir na região principalmente em escritórios empresas lojas e escolas um bom diferencial é você fornecer a sobremesa que pode ser de fruta gelatina doce algo assim tá você gostou do vídeo então deixa um like ele é bem importante para mim se inscreva no canal divulgue o clube aí para os seus amigos peça para eles se inscreverem porque se cada um que tá aqui no canal convidar um amigo amanhã eu tô com 40 mil pessoas porque eu já cheguei a 20 mil é 20 mil olha só que legal gente muito obrigada tem alguma dúvida deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando por lá e lembre-se dúvida né e comentário é é diferente de discurso de ódio, tá? Comentário a gente debate, a gente conversa, a gente troca ideias, discurso de ódio é excluído do canal, tanto o discurso quanto a pessoa se ela for inscrita, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!